Fala aí meus queridos, vamos lá então, abrir umas caixinhas aqui, já começando Vamos lá Vamos escolher as caixas aqui Tem as caixas de Gold, só que pode ver que eu não tenho Gold nenhum E as caixas de bud, que é o cash do jogo Vamos abrir aqui, ó. deixa eu ver, MP7? Não, o que, que pode vir nessa MP7 aqui? Não, então, vamos ver umas que tem skin da hora aqui ó. Da R5, vamos abrir aqui Vamos lá, comprar Ah, vamos abrir Vamos ver como que tá minha sorte hoje, que hoje o dia tá ruim demais. Eu posso abrir mais 30 caixas dessa. Vou abrir umas 5, 6. Vamos, vamos lá. Vamos o que é primeiro veio? 10k de gold. É ruim. Vamos abrir mais uma. Vira. 10k de gold de novo. Minha sorte não tá boa, galera. Vamos, vamos de novo. Best coins. É, Best coins é bom pra você comprar um. Umas armas permanentemente Que é só com essa Com essa moeda Então, não sei se sem é bom Vou abrir aqui Mais 10 mil de gold Só porque eu falei que não tinha gold, só tá vindo gold Vamos ver aqui Ah, tá de brincadeira, né É uma mandinga, fazer aqui, ó Respirar o ar aqui Vai, e vira Ah, mas tá de brincadeira, né Vamos mais um aqui Vamos virar ao contrário, ó Medalha. É tudo que eu queria. É uma moeda também pra comprar coisas. Mas. Meu Deus! Uh! que Skinzinha, rapaz! Não é a skin melhor dessa caixa, mas vem a skinzinha, galera. Olha que brinco. Aí, cara, vamos até mais uma aqui, ó. Aí de novo! Aí é a mesma! Ih, caralho, tá mentira, né, mano? Mas e aqui, ó Chega, chega, chega Essa caixa Tá uma porra Vamos voltar aqui Ah, vamos ver as skins que eu ganhei aqui, ó Não, depois a gente vê No final a gente vê tudo Eu queria essa azulzinha, mano Essa azulzinha Ó, essa é da CZ aqui, ó CZ tem... Eu uso bastante CZ Não 1, 36 Olha que da hora essa aqui Pior que não tem nenhuma secundária que é da hora, né, mano Vamos tentar da Glock aqui A Glock só tem ela então vamos tentar umas três dela Confirmar? Ela deu um joinha aí, ó Like, então já dá um like já Ah, eu virei pro lado errado, tá certo Tá certo, eu virei pro lado errado ah. Vamos lá de novo Ah, mais ou menos, mais ou menos Opa, mais uma só, porque eu não estou com sorte. É, chega. É... Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, esse é o Random Box. Aí você vai no Medal Shop, aqui, ó, você compra com essa a medalha aqui. Ou você compra aqui, ó, medalha, medalha, você compra com aquele dinheirinho, ó, que eu ganhei. Ué, por que eu não ganhei Best Coins? Pô, tá estranho isso aqui, hein. Tá, depois eu vou reiniciar o jogo pra ver se. Mas aqui é 2 mil BS Coins, né? Se reinicia. Mas aí, ó, você vai comprando isso daqui e comprar a roupa do personagem também. E vamos aqui no shopping. Shopping é tudo com o dinheiro do jogo. Não tem nada de cash. Não tem nada de item. Não tem nada de quente. E medal shopping. Vamos abrir mais contas, random Box. Vamos aqui pra pegar uma faca, Aqui vai ser difícil, mas se qualquer uma das facas. Como assim? Eu não tem um bullet? Nossa! Ah não, esse daqui é com. Ué. Ou ou é, bugou. Ah não, esse daqui é dos gold. Essa, a das facas é do gold. Eu não tenho gold pra isso. Mas. Ué, o, tudo que eu dinheiro que eu ganhei não veio ainda. Mas eu vou iniciar o game pra ver se vai vir ou não. foi desconectado. Sei lá que aconteceu. Pera aí que eu já volto já. Estranho, galera. Será que o jogo está me roubando? Vamos abrir para ver. E tá tudo preto aí, eu não vou nem editar, eu tô com uma preguiça. Dia não tá legal hoje, mas lembra que daqui a pouco, hoje à noite às 10 horas, 9 horas mais ou menos, vai rolar a live na Twitch. É twitch.tv/bjogada10. Então cola lá. Vamos lá. Vamos ver se bugou. Que que aconteceu? O meu dinheiro não caiu. Então, Vamos jogar até mais lerdo do que o costume. E hum. é. Ih, carai... Vou perguntar aqui pros moleques... Ô, oh, o jogo caiu aí? É, Biu! Foi por causa das caixas! Porra, apareceu meu nome lá? Apareceu! Não foda! Teve Deixa... uma Dragonove! É, vou fechar o vídeo aqui então, e é isso aí! Com essas caixas que eu abri.